Oi galera, esse vídeo não vai ter edição eu, E sim, eu cortei o cabelo igual um vídeo que eu já devo ter falado isso que eu tô editando, não vou dar spoiler que senão vai cagar tudo Mas... Hoje eu vou falar sobre uma coisa Será que eu vou gravar a Gacha Life? Será? Bom, primeiro uma introdução Pra quem não sabe, Gacha Life é um jogo onde você consegue mudar seus personagens E gravar historinhas e postar no YouTube Pra você ver historinhas de outras pessoas e ficar nesse loop infinito Que eu acho que é meio ruim Eu acho Mas não tenho certeza Mas eu acho Então é, Eu tava querendo gravar isso Só que, né Eu não sei é, é, Será? Eu não sei se estou querendo, mas Será? Hum. Hum. Olha Primeiro os meus, é, A minha opinião ah, Segundo, minha opinião oh, Eu gosto do aplicativo Até tenho baixado o celular Mas a única coisa que eu não gosto é da comunidade Só tem duas coisas Que se, que se resume que eu não vou usar o Gacha Life Layla palavra dona não <risos> sei porque que eu disse essa censura laira dona laira palavra dona laira censura. só laira e gash Life mais 18 então eu, eu, eu não tenho certeza se eu vou gravar mas tem algumas chances eu Chuto que tem 80% de chance 50 que é para balancear é, esses 20 que eu tenho baixado e também que eu vou tentar, né? Só tenho baixado tenho um canal no YouTube, então vou tentar. Então, né? Eu queria dizer pra vocês que tem uma pequena chance. Pequenina. Bem pequena. Mas não é que eu vou me tornar um gacha, -to gacha tuber, mas sim só pra poder fazer umas coisinhas e chamar que é Gacha Life. Igual o vídeo do WhatsApp what's que eu fiz 360 graus do gacha Life. Que nem era o Gacha Life, eu só contornei por cima. Mas era um teste, ok? É um teste. Também tava pensando em fazer umas outras coisinhas. Mas em resumo, eu não tenho certeza se eu vou gravar Gacha Life massivamente. Tipo, não virar um youtuber normal, mas só um Gacha Tuber Mas eu não tenho, não sei se eu vou fazer isso. Se vocês quiserem, sei lá, comentem aí. Só não comente link essas essas... Só não comente muita bosta nos comentários Assim que eu não gosto Tá vendo que coisa de fundo é eu mexer no meu pé Eu fico mexendo no meu pé Pra relaxar Eu sou estranho Mas, né Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa entrada por notícia E tchau